Depende, você terá de analisar os documentos dessas combis. Se elas estiverem em nome da pessoa física do seu amigo, sim, você poderá utilizá-las. Agora, se estiverem em nome da pessoa jurídica do mercadinho que o seu amigo é o dono, você não poderá utilizar pois será de uma pessoa jurídica, ainda que seja o empréstimo, ainda que não envolva recurso financeiro. Mesmo assim, as fontes vedadas causam problemas por vezes irreversíveis nas contas eleitorais. Fique atento para que os empréstimos de bens, móveis e imóveis não recaiam sobre pessoas jurídicas. Um abraço e até o nosso próximo áudio-vídeo.